Eu trabalhei 11 anos com o Direito, mas sempre tive um sonho profissional que era ser professora de Yoga e trabalhar nesse nesse mundo mais em mais longe de conflitos, buscando o meu conhecimento interior, buscando ajudar as pessoas através do seu próprio conhecimento. Meu nome é Emanuela Furlaneto, trabalho com aulas de Yoga há 10 anos, amo muito a minha profissão, mas resolvi buscar uma oportunidade, uma renda extra e me foi apresentada uma oportunidade maravilhosa através de um amigo onde eu posso desenvolver dentro do meu tempo porque é um trabalho muito meritocrático, porque eu defino as minhas metas onde eu posso trabalhar 5 minutos por dia ou 4 horas por dia eu não tenho chefe, eu não tenho horário a cumprir e o que eu gostei muito é que eu posso escolher as pessoas com as quais eu quero trabalhar. Eu estou muito feliz com, com a equipe que eu montei, uma equipe bem familiar no início. Come, comecei convidando minhas irmãs, minha mãe, meu marido e a nossa equipe foi se expandindo Através dos nossos amigos também e depois pessoas maravilhosas que eu vim a conhecer dentro do negócio. E nós somos muito unidos, prestativos uns com os outros. Nos encontramos semanalmente para treinamentos, para reuniões caseiras que tem feito o nosso negócio evoluir. Eu estou muito satisfeita por ter alcançado um título expressivo nessa empresa. Eu sou Eu sou muito feliz de estar participando do marketing de sucesso com o nosso grande mestre Leandro Fonseca e também muito grata por ter a oportunidade de trabalhar com o marketing digital. Um dos maiores ganhos desse marketing de sucesso é conhecer novas pessoas. Eu estou fazendo grandes amizades, amizades que têm contribuído muito para o meu crescimento pessoal, porque nós acabamos convivendo com pessoas que têm o mesmo objetivo, pessoas que querem evoluir, pessoas que querem construir um sonho de liberdade. Então, além deste, deste ganho com amigos, eu também tenho um crescimento muito pessoal, que nós temos o nós temos um desenvolvimento pessoal através de cursos, através de treinamentos, através de leituras, de áudios. Então, eu sou muito grata a essa empresa, a essa indústria, por estar fazendo com que eu cresça nesse sentido.